Oi gente, hoje já tem 10 dias que os cachorrinhos, os filhotinhos de pinche zero Da minha cachorrinha riqueza nasceu e já abriu o olhinho Olha aí, 10 dias de nascimento, abriu o olhinho Essa é fêmea É a pinche fêmea, ela é tão pequenininha Pequenininha, cabe na palma da mão, coloca na mão, cabe na palma da mão, 10 dias de vida. Oxe, oh, a princesinha ah, abriu os olhinhos, 10 dias de vida, nasceu dia 24 de agosto. É yeah, meu filho, abriu os olhinhos, pinche zero. A mamãe dela tava aqui atrás dela, olha ah, lá, cadê a mamãe? Abriu o olho, olha. olha. Que bonitinho, delícia, Que bonitinho! Quer dizer, é, é Ela, é ela! É ela. É ela. É ela! Meu Deus, céu, que linda! Ela tava olhando pra mim, ficou calminha! É, já tô tá calminha! Ah, tá dormindo, quer dormir. Deve ter acabado de mamar agora. E ela é gordinha. Não, não tá dormindo. Isso, tá tchau agora.